Fala galerinha, eu sou o Norberto e esse aqui é mais um vídeo do canal Elefante Literário, que é esse canal no qual vocês se encontram. Hoje eu vim trazer aqui as leituras que eu fiz durante o mês de fevereiro de 2021. Então, eu perdi as contas. Na verdade, deixa eu ver aqui quantos livros eu li no mês de fevereiro. Eu li nove livros. Se eu não me engano, eu tinha colocado onze ou doze na minha TBA. Só que alguns eu precisei passar pra frente. Eu dei prioridade às leituras coletivas que eu tava fazendo. E alguns outros livros salteados aqui que foram aparecendo por causa da maratona literária Carnaval Nacional. Então tem alguns livros nacionais, tem alguns livros de leituras coletivas. E vamos começar por esse aqui que é o primeiro deles, um livro que eu estava lendo em Buddy Read junto de outros booktubers, que é Uma Vida Pequena quem me acompanha, quem me acompanhou durante esse mês de fevereiro, viu que eu tava em algumas lives lendo esse livro, inclusive nas lives, em algumas lives que aconteceram no começo do mês, aqui no canal mesmo, no, aos finais de semana, pela manhã. Foi um livro que eu fiz bastantes, marcas, bastantes marcações, é isso? Deixa eu ver, não quero nem focar. O foco não gostou, mas eu amei. <risos> esse livro é um livro que divide muitas opiniões por aí, internet é fora. Muitas pessoas amam, muitas pessoas odeiam muitas pessoas não sabem o que pensar sobre esse livro, eu fui uma das pessoas que amou, não vou falar muito sobre ele aqui, mas tem toda essa questão, né, de ser é um livro que divide muitas opiniões, é um livro bastante polêmico, onde acontecem muitas coisas, muitas cenas violentas de vários tipos de violência diferentes. É basicamente a história entre esses amigos, um deles sendo o protagonista e esse menino sofre um pouco ao longo da vida dele. Acompanha eles desde o começo da faculdade ali, até eles estarem bem velhinhos. Eu escolhi não falar muito sobre esse livro aqui neste vídeo, porém vale dizer que eu recomendo com muitas ressalvas. Se você quiser ler esse livro, vá atrás de um resumo, vá atrás de comentários para saber do que se trata. Porque não é um livro realmente para todas as pessoas e é um livro que pode ativar gatilhos em algumas pessoas que elas nem sabiam que tinham. Por exemplo, é um um livro bem pesado mesmo. Eu amei. <risos> Vamos pra frente. Outro livro que eu li, então, foi Sol e Tormenta, a continuação de Sombra e Ossos, pra leitura coletiva que tava acontecendo, que está acontecendo ainda, do Universo Grisha. E tanto esse quanto o primeiro, Sombra e Ossos, eu li mais pra conhecer o mundo e depois pegar Six of Crows. Eu já tô falando isso em todos os vídeos. Se eu não ler Six of Crows, eu vou ficar assim... Me cobrando cada vez mais. <risos> e pode ser que eu também não leia por agora, meu pai, porque já tem outras coisas na frente. Um dia eu vou ler. Um dia eu quero conhecer ainda a história. Como eu disse no vídeo passado que eu comentei, no vídeo de leituras de janeiro, que eu falei sobre Sombriossos, aqui em Sol e Tormenta, os personagens estão chatos. Minha gente chato demais. Oba oh, de chato. E eu tinha falado que era todo mundo legal no primeiro livro. Agora fica questionamento, né? Se são os personagens que ficaram chatos, ou eu que tô mais chato com o passar do tempo? <risos> Essa é uma opção muito provável. Ser real. Mas eu gostei de conhecer a história, de conhecer principalmente os personagens novos que apareceram aqui nesse livro, que com certeza vão, dar, vão ter continuidade, né? Vão ter mais, vão aparecer mais no terceiro livro que é Ruína e Ascensão. Conheci a história, conheci como é que funciona o ritmo, a estrutura, mais ou menos dos livros. E não tô com muita vontade, não. De ler o terceiro, Ruim e Ascensão, provavelmente eu nem leia. Veja algum resumo só pra saber o que, é que acontece, né? Pra me inteirar da história. Vamos pra frente e esperar a série começar pra assistir. Agora eu falo isso, mas faz tempo que eu não assisto uma série toda. <risos> Pode ser que eu nem assista essa série. Esteja fazendo esse muito todinho, mas nem veja. O que der, tá massa, né? Aí o próximo livro, então, que eu li foi. Ah, esse aqui. Vamos comprar um poeta de Afonso Cruz. Eu coloquei esse livro, minha gente, na tibiar da Maratona Literária Carnaval Nacional. Sendo que eu descobri <risos> que Afonso Cruz não é brasileiro. Eu ouvi só o nome e já supus que ele fosse. Sendo que ele é português. Ele mora, ele é de Figueira da Foz. Quando eu vi Figueira da Foz, eu fiz Ah, Foz do Iguaçu, com certeza <risos> Destaque, que é uma cidade de Portugal Esse aqui foi um livro que eu amei Esperava que eu fosse gostar Porque quando eu fui comprar, foi na feira da USP Se não me engano Mas eu falei lá com o um estagiário da Dublinense Deixa eu desligar aquele ventilador que tá forte que só na minha, no meu cangote Estagiário da Dublinense <risos> No WhatsApp E ele me recomendou vários livros Eu comprei quatro Esse aqui foi um deles Com a ideia de ter vários sentimentos Ao longo dessas leituras né? Com cada leitura um sentimento diferente da editora, porque eles têm um catálogo bem diverso mesmo. E realmente eu não esperava o que eu encontrei aqui em Vamos Comprar um Poeta. Eu não vou falar muito sobre esse livro porque eu pretendo gravar um vídeo curtinho só sobre ele para lançar em breve aqui no canal, mas resumindo assim bem rápido, ele é uma fábula distópica fininha, mas que faz a gente pensar bastante, faz a gente refletir sobre o consumo e propaganda desenfreados em que a gente vive hoje em dia. Pronto, só vou dizer isso, eu ia dizer mais, mas só vou dizer isso. Vamos para frente, passar para o próximo livro que na verdade foi um conto, o conto Feito Confete. Eu li durante a maratona literária, carnaval nacional também. Deus me perdoe, mas no momento que eu terminei o conto, eu já não lembrava mais do que eu tinha lido. <risos> eu lembro que eu dei três estrelas para esse conto. Não me marcou muito, não teve nada assim de extraordinário, mas foi uma leitura divertida que se passa ali, aqui no Brasil, né? Na época de carnaval, no meio das festas, dá aquele pequeno gatilho da gente querer ir para uma festa de carnaval, mesmo sem gostar muito, dá. Porque a gente tá trancado dentro de casa. Mas... É isso, sabe? Eu gostei. Representatividade, é um a LGBTQIA+, e tudo mais. Legal. Paz. Esse mês de fevereiro tiveram dois livros que eu deixei de lado pra não dizer que abandonei, <risos> porque não sei se eu vou pegar depois ou não. Provavelmente não, mas fica aqui também os comentários, porque eu li uma parte considerável dos dois. O primeiro deles é Querido Ex, de Juan Julián, um livro nacional aqui, é Querido Ex, e tem um subtítulo bem grande também, ainda. Mas eu li esse livro até pouco mais de 50%, e ele vai... ele é construído em formato de cartas, cada capítulo é uma carta que esse personagem, o protagonista, escreve para o ex... Que agora é uma celebridade, ele participa de um reality show e tal, é conhecido no país inteiro ficou famoso, eu acho que eu não gostei muito desse clima, tipo assim, ai te odeio, não quero mais te ver, não gosto de você, não sei o que, sempre deixando isso claro mas ao mesmo tempo deixando nas entrelinhas que queria voltar e viver tudo aquilo de novo, pelo menos foi isso que deu a entender na minha opinião, porque pelo que eu me lembro, a maneira como o namoro terminou, pela maneira como o namoro terminou não há possibilidade da pessoa escrevendo várias cartas, contando do seu dia pro ex, não sei o que, enfim, tipo Alô, esquece, vamos viver a nossa vida, vai pra frente Inclusive porque nem foi um relacionamento de, assim, muitos anos Pelo que eu pude entender do que eu li da história Que foi mais da metade Mas já me disseram que o final vale super a pena Então se você pegou pra ler, se você tá lendo Se você pretende pegar pra ler, leia Porque várias pessoas me disseram que o final super vale a pena O final assim, é a reta final do livro Super vale a pena, é super surpreendente Mas até onde eu li, não tava muito na vibe Até porque eu tava em maratona, não queria ficar protelando a leitura, né Deixei um pouquinho de lado e peguei o próximo livro que foi este aqui Bel Hell do autor Edir Augusto a editora Boitempo mandou esse livro aqui para casa no ano passado, não 2019, se eu não me engano e esse aqui, eu li, deixa eu ver, tem 150 páginas eu li 30%, 30 e poucos por cento antes de deixar um pouquinho de lado ele é bem realidade brasileira com personagens bem próximos da gente, assim não próximos literalmente, mas personagens diversos, de várias profissões de várias origens, que são pessoas que a gente pode conhecer ou pode saber da vida, principalmente se você mora numa cidade onde as coisas são muito acontecem muito próximas, tá entendendo? é como eu disse, ele se passa em Belém, então tem muitos pontos turísticos, não sei o que, e minha crítica não é inclusive nem a ambientação nem os personagens, nem nada, mas mais a, a forma como a narrativa foi construída, o texto é construído de uma forma quase que corrida, os diálogos acontecem no meio do texto ali não tem diferenciação do que é narrador do que é personagens, e exigia de mim naquele momento uma concentração maior do que eu estava disposto a entregar ao livro até porque eu estava na maratona também e a gente tem essa, essa, esse, essa vibe essa vontade de ler um livro e já pegar outro, já pegar outro, então então, como essa coisa, essa construção do texto foi me atravancando a leitura, eu acabei deixando para depois e vamos de críticas às <risos> leituras em massa de maratonas, né? Quantidade é sempre melhor que qualidade não, de jeito nenhum, poderia ter aproveitado esse livro muito melhor em outro momento por isso que eu digo que eu deixei de lado e não abandonei 100%, mas vamos ver também no que é que vai dar, aí vamos pra frente ei, leitura coletiva, com organização aqui do canal, também, junto de outras pessoas, incluindo Abner Geroto, Edu Barbosa, Tico é a nuvem, minha gente, o segundo livro do Ceifador, escrito por Neil Shusterman esse livro aqui é um grande surto, se o primeiro foi um surto, esse aqui foi um surto ainda maior pra minha experiência, eu gostei muito desse livro, eu gostei no geral mais do que o ceifador, esse aqui eu favoritei o ceifador não tinha favoritado no final das contas pode ser que eu favorite <risos> com relação à interação entre personagens as escolhas que o autor fez aqui para esse livro eu achei tudo muito legal em determinados momentos eu achei até o livro mais assim eletrizante do que o primeiro, com coisas surpreendentes acontecendo mais em seguida, sabe? Com relação a isso, ainda eu achei que as escolhas do autor, em alguns momentos, eu imaginava que poderiam acontecer, mas na maioria das vezes eu achei que foram escolhas surpreendentes, escolhas pouco óbvias, na verdade mais escolhas corajosas pra já acontecer, porque ele faz umas coisas aqui que você fica pelo amor de Deus, vai sobrar só ele escrevendo no final das contas, só o narrador. E aí pronto, depois disso aí eu não sei o que esperar pro terceiro, assim zero ideias, a não ser mais surtos. <risos> E explicações e mais aprofundamento nessa história. É isso, né? Esse aqui não caiu naquela cilada do segundo livro, que é só um livro que é uma ligação entre o primeiro e o terceiro de jeito nenhum. É um livro onde acontecem muitas coisas importantes. E aí pronto, não vou falar mais muito sobre esse livro, porque inclusive tem uma live inteira a gente falando sobre tudo desse livro descritivamente e minuciosamente, com spoilers. Lá no canal Diabo e Nagerouto tem uma live inteira que a gente fez discutindo esse livro. Então vão lá no canal dele, aproveitem, se inscrevam e assistam a live. Aí outra leitura coletiva que eu entrei, a leitura Sombras Mecânicas, que quem tá organizando é Léo Oliveira, do canal Um Leitura a Mais. O primeiro livro eu já tinha lido, que era Anjo Mecânico, e daí eu peguei Príncipe Mecânico para continuar a leitura desta trilogia das Peças Infernais. O que é que aconteceu aqui em Príncipe Mecânico? Na verdade, o que é que acontece com esse mundo em geral? <risos> eu não sou muito fã, fã bicho, assim, de Shadowhunters. No final das contas, eu dei 4 estrelas para esse livro. Porque a história é muito boa, mas no geral eu não consigo me prender demais. Não consigo virar fã, como as pessoas sempre são muito fãs. Ou pelo menos até agora eu não consegui, né? Eu não consigo assim ficar muito chocado com as coisas que acontecem aqui nesse livro. Sabe, mas sabe por quê? Porque... O fandom, <risos> todo mundo, vamos com calma, pessoal, gera muitas expectativas no leitor. No leitor, no caso, sou eu. E quando eu vou, eu espero, tipo, uma coisa que eu me levantar da cadeira e começar a gritar, mas é uma coisa que poderia realmente acontecer, que eu já esperava, não sei o quê. E eu fico, tipo, hum... Certo. Então a história é boa, mas não vem me surpreendendo demais. Apesar disso, eu gosto muito do passado dos personagens, de como os personagens são construídos, e de como a relação entre eles desse passado repercute muito na história atualmente. Entre as relações ali, enfim. Os dramas, os dilemas e tal são muito legais. Os relacionamentos amorosos, assim, principais, que a gente ouve falar bastante, né, que o pessoal sempre tá torcendo pra, pra um ou pra outro. Eu não sou fã muito. Mas tá, faz parte da história, né? Vamos ler. E aí, seguindo essa vibe, o final não me surpreendeu. Eu não chorei em nenhum momento, nem cheguei perto de chorar em nenhum momento. Mas é muito bom. Não tenho vontade de pegar o próximo livro, até já comentei isso aqui correndo, mas tenho vontade de ler pra saber como é que vai terminar. Não sei se eu vou ler, inclusive, com o pessoal da leitura coletiva, meu pai. Vamos ver no que é que vai dar. Porque março, como vocês já viram no vídeo que saiu, se você ainda não viu, vá assistir o vídeo de TBA de março. Eu tô com muitas leituras e aí eu tô, tô, tô tendo que fazer escolhas. Tá hora eu dizendo que não sou fã e cheio de post aqui no, no quarto de Shadowhunters, quando terminar a trilogia. Ah, e se alguém me perguntar, né, porque o pessoal sempre quer saber, eu sou o Team Jam. Tô nem aí. E a última leitura que eu trouxe aqui pra mostrar, que foi a última leitura que eu fiz no mês de fevereiro, eu comecei outro livro em fevereiro, que foi tipo uma história de amor, só que eu só terminei em março. Então eu só vou trazer no um vídeo de leituras de março. O último livro que eu li então em fevereiro foi Água Doce, de Aquaeik E Eu tava com muita vontade de conhecer essa história. Eu tinha ouvido falar sobre o que era essa história mas não estava preparado para o que encontrei aqui nesse livro. Inclusive eu estou pensando aqui agora, no momento desse vídeo que eu poderia gravar um vídeo falando sobre ele especificamente, sobre como foi a minha experiência de leitura, né? Então eu vou falar sobre ele bem rapidinho aqui. A gente vai conhecer a Ada, que é a protagonista, e no corpo dela habitam vários seres que são espíritos Obanji. E esses espíritos tomam conta do corpo dela e vivem junto com ela numa relação única, formam o caráter dela, bem dizer, em determinadas situações são eles que tomam conta e tomam a frente dessas situações, inclusive espíritos novos podem nascer a partir de eventos traumáticos na vida da personagem que é exatamente o que acontece daí a história não é contada pela protagonista Ada, ela é contada por esses espíritos Obanji que habitam no corpo dela, na maior parte do tempo né? poucos capítulos, bem pouquinhos mesmo nesse livro todo são contados por Ada e a maior parte é contada por um espírito em específico que é a que nasce de um evento traumático que a Ada vive na faculdade. Esse aqui é um texto não binário, assim como a autora é não binária, e esse livro traz bem essa ideia de como é que funciona a fluidez de gênero, e ele aborda essas relações de uma maneira muito diferente e muito específica dessa cultura abordada no livro. Eu, particularmente, Tive alguma dificuldade em entender ao longo da leitura. É, vou formular melhor esses pensamentos e organizar melhor para poder trazer num vídeo específico. Estou falando isso agora como se estivesse prometendo, mas pode ser que não traga. Então, <risos> fica aí um, um quase resumo da minha experiência com esse livro. Até hoje, eu não consegui ainda classificar em estrelas essa leitura. Pode ser que daqui para frente eu pense um pouquinho mais e consiga trazer essa avaliação, trazer que eu digo é, se eu gravar um vídeo eu trago pra cá, senão eu marco lá no Scoob, então fica ligado nas redes sociais, nas minhas redes sociais. Se você ainda não segue, tem um link pra todos aqui no box de descrição, tá certo? Inclusive aqui no box de descrição tem o um link de todos esses livros que se você quiser comprar, você pode comprar por esses links que vai ajudar o canal demais, porque o canal recebe uma pequena comissão em cima de cada compra e não muda nada o valor pra você. Então é isso, eu achei que foi um bom mês de leitura, um mês de fevereiro, né? Se você assistiu esse vídeo até esse momento, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito porque assistiu esse vídeo todo e não é inscrito no canal, se inscreve aí pra ver o que é que tá rolando por aqui e o que é que vem por aí mais de vídeos. As redes sociais do Elefante Literário são Elefante Elite no Twitter e no Instagram. Estão aparecendo aqui no vídeo embaixo em determinados momentos. Não esquece de comprar com o link aqui no canal, pelo amor de Deus. E fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. A gente se vê já já. Valeu!